Tem um personagem nos quadrinhos que é muito roubado, que é o Mephisto. E o Mephisto possui, nos quadrinhos, vários servos, pessoas que fazem o que ele deseja. E nesse vídeo, você vai conhecer todos os servos de Mephisto nos quadrinhos. Fala aí, jovem herói! Eu sou Jonathan Maia e você tá no canal que conta a história do seu personagem favorito. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre quem são os servos do Mephisto nos quadrinhos, já que ele é um vilão com muito poder e conseguiu ao longo das histórias da Marvel ter várias pessoas para fazer o que ele deseja, quase como se fossem verdadeiros arautos, pessoas que ele deu ali o poder ou conseguiu convencer para que o ajudassem em sua missão ali nefasta de destruir o nosso Mundo. Mas para você assistir esse vídeo, você tem que ser inscrito no nosso canal, porque aqui a gente está fazendo vários vídeos falando sobre quadrinhos super e super-heróis. Se você gosta de universo Marvel, aqui você vai entender muita coisa sobre ele. Vamos começar esse vídeo falando sobre o servo do Mephisto mais conhecido de todos. Eu tô falando do Motoqueiro Fantasma. A história de onde surge o Motoqueiro Fantasma é no mínimo estranha. O Mephisto conseguiu enganar o demônio Zaratos. E ao longo da história, conseguiu fazer com que ele possuísse diversos corpos de pessoas que fizeram pactos com o Mephisto. No universo da Marvel Comics, o Mephisto vai funcionar como se fosse o próprio demônio, e ele vai conseguir fazer pactos com vários personagens, chegando até mesmo a fazer o pacto com o Homem-Aranha. Ao longo da história, várias pessoas assumiram o manto do motoqueiro fantasma, em inglês, Ghost Rider. E a primeira pessoa que assumiu esse manto foi um rapaz da pré-história, que estava ali quase que morrendo após perder todo seu clã para um ataque de um mendigo. E ali, para tentar sobreviver, ele é forçado a fazer um pacto com o Mephisto, que o transforma no primeiro espírito da vingança o corpo possuído por Zarathus. Sim, esse garoto que eu tô falando é o popular Mamuteiro Fantasma, nome que a gente deu aqui no Brasil pra esse personagem. É que a gente criou um grande problema, já que o nome do personagem em inglês é Ghost Rider, e a gente vai tentando traduzir pra cada um dos objetos que ele usa pra se locomover. Então ficou Motoqueiro Fantasma, Motorista Fantasma e também Mamuteiro Fantasma. Mas ao longo da história, um outro personagem ficaria mais conhecido como sendo o maior espírito da vingança do universo Marvel. Eu tô falando de Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma, que também fez um pacto ali com o Mephisto, só que ele fez o seu pacto para conseguir preservar a vida do seu pai. Mas o Mephisto enganou ele, o pai dele morreu e ele se transformou no seu arauto, no seu subordinado, funcionando como seu espírito da vingança. E claro que a gente também tem um outro personagem que a gente vai conhecendo nos quadrinhos, que é o motorista fantasma, que também tem ali uma história extremamente parecida, tendo feito um pacto com o Mephisto e sendo enganado. Cara, nunca confie no diabo para fazer um pacto e você vai entender nesse vídeo como que o Mephisto enganou vários outros personagens para fazer o que ele deseja e nunca dar o que eles realmente querem. Nosso próximo personagem que trabalha para Mephisto é o mestre Pandemônio, o cara que foi responsável por absorver a alma dos filhos da Wanda Maximoff. Originalmente ele era um jovem de Hollywood em ascensão, que estava ali fazendo um sucesso com alguns filmes quando sofreu um acidente de carro. E Mephisto apareceu e fez um pacto com ele, em que se comprometeu em lhe dar novos braços. O problema é que os braços que Mephisto deu eram demoníacos, e mais do que isso, Mephisto fez com que esse rapaz tivesse uma marca em formato de estrela na barriga, onde ele precisaria juntar cinco fragmentos para voltar a ter o controle de sua alma. E é por conta disso que ele vai até a residência Maximoff enfrentar a Wanda, porque a heroína utilizou fragmentos da alma do demônio Mephisto para criar as suas crianças. Ele consegue sequestrar os filhos da Wanda e, inclusive, reabsorver. O próximo personagem que a gente vai falar aqui é o Blackheart, o filho do Mephisto. O Blackheart funciona como se fosse o puro mal, já que ele foi criado pelo Mephisto quando o vilão conseguiu canalizar a energia do puro mal da cidade de Nova York em uma forma corpórea. Então o Blackheart é um demônio excessivamente poderoso, já que como a maldade existe em forma quase que abundante no universo da Marvel, ele conseguiu captar toda essa maldade para si e se transformar numa das maiores ameaças já enfrentadas pelos super-heróis como Homem-Aranha, o Demolidor e, principalmente, Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma. Você deve lembrar do Blackheart no jogo Marvel vs. Capcom, mas vale ressaltar que ele também apareceu nos cinemas no filme do Motoqueiro Fantasma. E o Blackheart possui habilidades incríveis, como super força, super resistência, super velocidade e também possui o dom de lançar rajadas de energia. Mas, principalmente, seu dom mais roubado é que ele também é dotado de telecinese nosso próximo personagem que a gente vai falar nesse vídeo não é bem um servo do Mephisto, mas é um cara que o Mephisto vai controlar. Eu tô falando de Victor Von Doom, o Doutor Destino. No universo da Marvel Comics, o Mephisto conseguiu ali aprisionar a alma da mãe do Doutor Destino. Então, sempre que o Mephisto quer, o Doutor Destino é forçado a fazer o que ele deseja então, sempre que o Mephisto deseja, o Doutor Destino é forçado a fazer o que ele quer para conseguir reaver a alma da sua mãe. Foi por conta disso que o Mephisto conseguiu até mesmo que o Doutor Destino sequestrasse Franklin Richards, o filho da Mulher Invisível e do Senhor Fantástico, já que aquele garoto tinha um poder excessivamente poderoso e isso atraía o interesse do Mephisto, que é um cara com um poder muito roubado no universo da e bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde eu te falei quais são os servos do Mephisto nas HQs, contando todos os servos e mostrando por que o Mephisto é um personagem tão poderoso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. E olha, eu fiz um outro vídeo aqui do lado que você vai conferir, que eu tenho certeza que você vai curtir. Olha, esse vídeo aqui foi feito pra você, eu tenho certeza que você vai gostar, cara. A gente se vê no nosso próximo vídeo, um dupla H pra você e um ex cataplash